Oi, oi pessoal, oi, pessoal. Hoje um vídeo de... vou... não escolha o canudo errado o desafio do canudo hein, pessoal mas já estamos com medo pessoal quiser que, é que tem aqui uh, vou... antes de começar o vídeo já vai deixando aquele like fazendo o que mais se inscrevendo no canal e clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Pessoal, estou sentindo cheiro de café. Ah! Então, o desafio é o seguinte, pessoal. Tem canudo vermelho. roxo e branco. A cor que escolher não pode mudar. Dez cheiro que eu tô sentindo, que eu tava sentindo de café. Tem que ser É, aqui você já botou um baldinho, tá, pessoal? É. Então, vamos lá começar esse vídeo? Sim. Não Sim. pode olhar. Ó, oh, aqui depois Nicole vai usar tá, pra produção trocar. Então, Nicole, pau ímpar? Não. Ah. Pedra, papel, Pela, tesoura. Pedra, papel, tesoura. É? <risos> vamos lá, então. Eu quero o, o roxo. Ah, então tá. Nicole, que cor? Tem que tomar junto. Vermelho ou branco? <risos> Eu quero o um roxo. Vai, Niko. Ela tá com medo, pessoal. Eu também tô com muito medo, pessoal. Vai, Niko. Vermelho ou branco? Não. Um, dois, três e... Vermelho. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Socorro e maçã. Ah! Baixei aqui. Então. Só eu gosto de café na boca. Então, pessoal, a Nicole já começou vendo hein? Um pra Nicole, zero pra mamãe. Pessoal, agora mãe, a mãe vai fazer outra. Segunda rodada. Então escreve aí. Hashtag mamãe. mamãe. hashtag Nicole. Vai, Nicola, deixa você escolher Não. primeiro Pode escolher Pode escolher. Ó, oh, pessoal, como o meu foi ruim Da outra vez esse Ai, tô com medo Eu tô com muito medo, pessoal Tô com muito medo, muito medo O meu foi Nicola escolheu esse e eu escolhi esse Esse tava ruim, esse tava bom Eu vou escolher o vermelho Vermelho vai ser meu Nicole. Qual vai ser a tua estratégia? Não vale olhar para a produção. Tá bom, tá bom. Vai, escolha roxo ou branco. Hein? Roxo ou branco? Então nós vamos ter que trocar de lugar, hein? Ai, ai, ai. Um, dois, três e... É, <risos> <risos> isso produção? Suco de maçã com sal ah, então. E o então, teu, Nicole? Hum. Suco de abacaxi Suco de abacaxi? Ai pessoal Nicole tá com dois e a mamãe zero Mamãe só pega ruim, nossa Troca de lugar E agora terceira rodada Pessoal, eu não estou me dando nada bem. Duas rodadas, dois ruins. E agora estou assim, tentando ter estratégia aqui. Eu não sei se eu vou mamãe mandou. Me ajuda, pessoal. Vocês aí que estão vendo, me ajuda. Um, dois ou um, três. Escreve aí no comentário. Vermelho, roxo ou branco. Eu já escolhi o roxo, eu já escolhi o vermelho Se você o branco, a produção vai sorrir Ah, eu tô com medo Nicole, tá com medo? Escolhe pra mim, Nicole, escolhe pra mim Qual é que eu devo escolher? Não, se eu não é pra produção, olha pra aqui Qual que mamãe escolhe? Eu escolho esse Roxo, Nicole escolheu é. esse pra mim é. E Nicole, tá querendo é vermelho? Um, é. dois, dois é. O é vermelho é de quem? Não sei Não, não, eu vou ficar com o roxo. Roxo, roxo de novo, roxo, roxo, um, dois, treze, tô com medo, já. Eu acho que tá. Assim, pessoal. Minha boca já tá tão ruim, tão ruim. é uva com canela. Uva com canela. Então, pessoal, uva com canela foi aprovado é com relação aos outros. Uva com canela. que é né? Bebe a de morango. Não, não, não. Então, pessoal. Oh. Três rodadas. Bebe a licor de morango. Hum. Nossa, é. Morango com mostarda. Né? <risos> pessoal eu vou terminar esse vídeo então, se você quer o desafio do canudo hashtag dois, porque esse ó já tá bom por aqui só o vericola que tá bom eu tô, eu tô com medo até de tomar então o okay. que? produção vermelha o okay. que? abacaxi suco de abacaxi eu vou provar <risos> então pessoal Vamos dar o Perninho? Esse então, bom. pessoal. Esse foi é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E clica no sininho para não perder mesmo nenhum vídeo. E se vocês querem o hashtag 2 do desafio do canudo, meta de like. 3x0 se... 3 a 0. Primeira rodada 3 a 0 para Nicole. E se você quer o hashtag 2, bora 50 likes. Se tiver 50 likes, a gente sabe que vocês batem rapidinho. Nós vamos fazer o hashtag 2 com a produção. É, ah, é a da mamãe. Vai ser a produção e Nicole. Vai é ser o papai. É. Então, aquele beijinho para quem está em casa. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!